Olá! Eu hoje vou mostrar como é que vocês podem instalar as apps que vocês querem ou utilizar as apps que vocês querem, mesmo que o Google Play vos diga que vocês não têm espaço nenhum. Isso já me aconteceu em muitos, muitos telemóveis e eu já mencionei o meu truque para ter as aplicações que eu quero. Uh, num vídeo há um ano atrás e há uns vídeos atrás eu também falei sobre isso e vocês pediram para fazer um vídeo mesmo específico sobre isso para saberem como instalar e acabarem com este problema de não terem espaço. Por isso, se vocês quiserem ver todos os passos que vocês têm que fazer para instalar essa aplicação e terem todas as aplicações que vocês querem no vosso telemóvel, é só continuar a ver e eu vou lhes explicar tudo agora. Então, o que é que nós vamos instalar? Eu vou lhes explicar super rápido. Nós temos o Google Play, que é uma app com várias apps para vocês instalarem e nós vamos instalar outra app com apps e até apps que são pagas no Google Play mas que vocês podem instalar gratuitamente, mas vejam sempre as classificações dessa app e dessa loja para verem se estão a instalar exatamente o que vocês querem. A app que nós vamos instalar chama-se AppToy e hum, funciona muito bem e não vos diz para vocês não instalarem mais porque não têm espaço porque ele não é assim, o Google Play é que acha que mandem vocês, por isso vamos começar. A primeira coisa que nós temos de fazer é mudar uma configuração do nosso telemóvel, porque o nosso telemóvel só aceita instalar aplicações que venham diretamente da Google Play e nós vamos dizer ao telemóvel que vamos instalar de outro sítio e que não há problema, podemos ir logo às definições do nosso telemóvel e isto vai mudar de acordo com a vossa versão de Android, mas vamos ter que ir a uma parte que diz segurança, por exemplo no meu diz impressões digitais e segurança, porque tenho aqui esta parte das impressões digitais, todos vão dizer segurança, qualquer coisa segurança e é aí que vocês têm que ir, e mais para baixo vocês vão, vão ver uma parte que diz administração do dispositivo e vamos a fontes desconhecidas e aqui diz permitir a instalação de aplicações de outras fontes que não da Google Play Store e é exatamente isso que nós queremos por isso chegamos ao sítio certo e eu posso -nos mostrar aqui como é que se faz com outra versão do Android que eu tenho aqui o Samsung comigo por isso vou-vos ajudar e vocês podem clicar aí e clicar em permitir e já está feito mas eu vou retirar só para mostrar o que é que acontece se nós não colocarmos essa opção. Vamos então a Google Chrome e vamos escrever Aptoid. Vamos a Aptoid.com, vocês podem usar o BR se vocês quiserem em português e o que eu vou fazer é clicar no botão que diz install Aptoid e vou clicar em ok. Vamos descarregar isto para o telemóvel, faltam 2 segundos e vou clicar em abrir e vou clicar lá e ele diz que esta instalação está bloqueada porque nós não colocamos a permissão, por isso vamos a definições e eles levam-nos exatamente para onde vocês têm que ir, por isso vamos então fontes conhecidas, vamos clicar permitir, vamos outra vez carregar no apptoyd e outra vez no apptoyd, vamos clicar em instalar e nos instalar o apptoyd sem dizer que não temos permissões porque agora temos e vamos carregar em abrir. Eu não vou conectar ao facebook mas vocês podem e vou clicar em saltar e agora isso funciona exatamente como o google play por isso vocês têm aqui a lupa e vamos clicar em instagram e vamos clicar no nosso logo do Instagram e vocês estão a ver eu tenho o Instagram instalado não foi instalado pelo Haptoid, mas posso atualizar porque no Google Play, se vocês não tiverem espaço no vosso telemóvel, ele diz que vocês não, nem podem atualizar e aqui vocês podem atualizar também, não há problema nenhum se vocês tiverem um telemóvel que diz que tem pouco espaço com o Google Play se vocês instalarem o um Haptoid, vocês podem instalar o que vocês quiserem e podem atualizar aplicações também. Se vocês tiverem um telemóvel como os meus antigos, como o Samsung, S3 e o Icodar comum, que eram os meus últimos telemóveis, utilizei o Apptoid para instalar o Instagram, por exemplo, que eu nunca conseguia atualizar o Instagram, nem instalar o Instagram e consegui fazer tudo com o Apptoid com os meus telemóveis antigos, por isso espero que este vídeo vos tenha ajudado imenso e instalem tudo o que vocês quiserem, que agora vocês podem. Espero que vocês tenham gostado e vemos amanhã.